eu fiz apenas 12 pontos tá ó um dois três quatro cinco seis sete oito nove dez onze doze ok agora eu vou medir pra vocês verem tá eu vou medir desta ponta até essa ponta aqui tá bom ó essa pontinha até essa outra ponta tá deu 23 centímetros e meio tá bom então aqui aqui embaixo onde tem os 28 pontos tá bom aqui tem 12 centímetros e meio daqui até esta carreira aqui Tá? que a gente fez o triângulo daqui até aqui embaixo tem sete centímetros e meio ok e daqui dessa primeira carreira que a gente fez aqui até essa daqui tá tem seis centímetros seis centímetros ok então agora é o seguinte, a gente vai fazer a tira, tá? Que é para amarrar atrás do pescoço. Então aqui é só fazer uma correntinha bem comprida, tá? Assim desta forma, tá bom? Na hora que você for voltar para fazer a tira eu vou fazer só um pedaço aqui tá e vou mostrar pra vocês como vocês podem estar voltando aqui tá então depois de vocês fizerem tá é a tira bem comprida para poder amarrar no pescoço eu viro aqui ao contrário e vou pegar aqui ó aqui atrás e vou fazer um ponto baixo aí eu vou pegando aqui atrás ó essa cordinha e vou fazendo um ponto baixo tá então eu pego aqui atrás e faço um ponto baixo ok então aqui ó faltando uma correntinha tá você vai virar a peça dessa forma vai fazer essa correntinha que falta Fazer um ponto baixo e aqui você vai continuar fazendo um ponto baixo para cada ponto alto, ok? Até terminar. Então, essa tira aqui você faz do tamanho que dê para amarrar lá atrás no pescoço, tá bom? Faz bem comprido, tá? Então, agora a gente vai fazer aqui ó a tira que vai lá para trás, tá bom? amarrar na parte de baixo, então daqui mesmo eu vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas aqui no ponto alto atravessado. Eu pulo aqui um, vem aqui no seguinte, tá? Aí eu faço um ponto alto aqui, faço duas correntinhas, vem aqui no ponto alto atravessado. E faço um ponto alto. Duas correntinhas aqui no ponto alto atravessado. Faço um ponto alto. E vou seguir fazendo assim até aqui, ó. OK? Então olha só, fiz duas correntinhas aqui, ó. Bem aqui, no último ponto desta carreira aqui, ó. Eu faço um ponto alto. Ok, agora eu vou voltar. Uma, duas, três correntinhas para dar altura e duas de espaço. Vou virar. Aqui no ponto alto eu faço um ponto alto, duas correntinhas. No ponto alto um ponto alto, duas correntinhas e é assim que eu vou seguir fazendo, tá? Então olha só tem um e dois espaços, aqui tem duas correntinhas, então eu venho aqui no ponto alto, faço um ponto alto sem terminar, dou uma laçada, pulo um, dois, aqui na terceira correntinha, faço um ponto alto sem terminar e arremato, ok? Faço uma, duas, três correntinhas, vou virar, venho aqui no ponto alto, faço um ponto alto. Agora eu sigo fazendo duas correntinhas e um ponto alto em cima do ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto em cima do ponto alto, ok? Então, aqui no final, duas correntinhas: pulo 12 um, aqui no terceiro, um ponto alto, agora eu vou voltar novamente três correntinhas para dar altura e duas de espaço, vou virar. E aqui vou seguir fazendo um ponto alto em cima do ponto alto, duas correntinhas. OK? Então olha só, faltando dois espaços inteiros. Eu venho aqui no ponto alto, faço um ponto alto sem terminar. Aqui eu tenho duas correntinhas, tá? Dou uma laçada e aqui, ó, na correntinha Faço um ponto alto sem terminar e arremato. Então, aqui eu estou diminuindo, tá bom? Então, agora é só repetir sempre essa repetição até sobrar um quadrado. Eu venho mostrar para vocês. Então, aqui é só seguir fazendo assim, tá? E aqui é reto, e aqui eu vou diminuindo. Então, aqui eu vou mostrar para vocês como fazer. Aqui tá uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vou virar. Então, aqui eu tenho dois espaços inteiros, tá? Então, aqui eu faço um ponto alto sem terminar, dou uma laçada, eu venho aqui na correntinha, um ponto alto sem terminar e arrimado. Então, aqui eu fiquei com um quadradinho inteiro. Agora, eu vou seguir fazendo uma, duas, três correntinhas para dar altura e duas de espaço. Vou virar. Conto um, dois aqui no terceiro, um ponto alto, uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, viro. Conto um, dois aqui no terceiro, um ponto alto, uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, viro. Um, dois aqui no terceiro, um ponto alto, então agora. É só vocês fazerem uma tira bem grande que dê para amarrar na parte das costas, ok? Para você fazer um bojo menor ou maior, é só você começar aqui, ó. Então, aqui você pode aumentar e diminuir os pontos, e aqui nessa carreira também, tá? Você pode fazer mais, como pode fazer menos, tá bom? Depois que você terminar, é só fazer a outro, outro bojo exatamente igual, tá? Aí já fica pronto. E aqui você coloca um arquinho ou qualquer outra coisa aqui pra juntar, tá? E fica bem legal. Esse bojo é muito fácil de fazer. Então, se vocês gostaram, já deixa meu joinha e até a próxima. Obrigada, beijos, tchau!